Ah, é Ô, Magnésio, você tem probleminha, não tem? Às vezes Porque eu tô vendo que seu emblema mas tá um pouquinho torto Não, pra mim tá reto Tá reto? Tá reto, tá reto. <risos> <risos> <risos> Ai, meu Deus Você tem sérios problemas, mano O Magnésio, o magnésio é aquelas pessoas assim Mano, probleminha eu tenho lá. às vezes, tá ligado? De vez em quando eu não tô normal, de vez em quando surge uma série de demência e... <risos> <risos> Eu começo a pegar os tembóis, bater da mídia Se <risos> <risos> eu, não... ah, eu, eu morrer, não. eu tô rage <risos> Vai prego, vai prego, vai ah, prego pai. Vai prego, vai prego Como é ele tá ali, ah, deu um tiro em mim, prego, viu? Gente prega, a gente vai morrer, prega. Meu Deus, romita Prego, homem. para de diminuir sua velocidade Como é que você faz isso, velho? Fazer o quê? Ai, caralho, <risos> <não>. caralho <risos> meu Deus <risos> Não, <risos> Aí, Não, filho, não, não <risos> Meu Deus, <risos> <risos> <foda Cusão> <risos> Eu sei que eu me porra <risos> pra baixo, <risos> seu viado <risos> Meu, prego, véi Tem demência? Sei que tem... Você vai bancar o Mario em cima de mim, mano? Você é louco? Você, você acha que esse ser é barriquero, né? Pra frear nas curvas do. Vai lá, prego! Você consegue, prego? Eu tô... Vai, vai, vai, vai, vai. Vai! Boa, boa! Mata! É oh, tão cofre. difícil assim! É tão difícil! <risos> <risos> Matei Caralho. Eu pulei que nem um gato Caralho Que leva assusto Corpo, morrendo, estrangulado Não faz um barulho agudo desse jeito Que lá, Eu virei e pulei, mano Que assusto Galera, a gente consegue fazer melhor Nossa, cara, o seu monstro, o <risos> seu monstro, essa aberração Tá susto, pulei da cadeira aqui, mano Que susto, mano O <risos> cara tava na árvore ali em cima, tá ligado? Oh só que dois lados, o outro Que susto Cara, que susto, velho Ai, Every time we get You, my area, you, horse time. Horse time, make it what? You, Everybody, take it. Make me. Make Baby, you, full Every time, baby. Take me. Take me. you Congratulations. Everybody mundo quer ir para o Nossa... HAHA! Ele é onde? <laughs> que, <laughs> que é isso? Lady Murphy, o cara mira, mira, mira, o sniper troca para bagulho banco e o cara aparece Quase que eu dou um treco. Boa, Frey, que arma ruizona, né? <risos> ah, mano, você Boa. vai. Aquela arma ruim oh. eu, eu vou pegar essa arma, velho. Não vai, eu quero ver você ver você ela e morrer. Não é, não é. Não é. O que você falou, Fred? Falei que você não ia pegar ela. É! <risos> Ih, é muito alto. Olha ah, aquela arma lá de novo. Quero ver, Eu quero ver o Leandro tentar pegar o cara e morrer. Ah, que ódio! Ele não com a arma também. Olha a tela do Chachu Cala Ah, <risos> <risos> boca eu vou chorar! mas mais eu vou chorar! Eu morri só pra ver o Leandro Ai cai! Não é o cara, é. O cara foi seco, tá ligado? Morra eu tinha que pegar a arma! O cara tá vivo, você vai ter que batalhar pra pegar a arma né, sei, é a... Foca Leandro, Foco, Leandro! Vai Leandro, vai Leandro, vai Leandro. Boca, vai Leandro! Vai Leandro, Ai, vai Leandro, é, vai Leandro, vai Leandro, vai Leandro você morreu. Por que, meu o cara vem de moldada com o outro tô da hora. Tá aí na direita aí ó. Direita, aí aí aí, aí na outro japonês ela. ali japonês japonesa japonês alguém. ali mano. Aí não vai matar ninguém com ela, não vai matar ninguém com ela, não vai matar ninguém com ela. Ah ah ah que o nome é... é, é foda. E morre fazendo falso pra não pegar ela. A Peacekeeper? Não, essa não, a <risos> outra lá essa, ah, esse é a... Ah, a é Hill, eu é o nome dela agora HG40? <risos> ah, vai se fuder cara! você sabe qual que é Como ver qual é o nome dela lá, David MSMC Essa aí Eu não tenho ela, porra, o que, que você tá falando? Qual que ganhou ela, velho? Ah, tava tá zoando então... <risos> ah, nossa, agora se piorou muito a situação do Leandro Meu Deus! Leandro, eu lembro, você tiver a jogada tripla? Que porra é essa? <risos> você podia ganhar... Eu, você é verdade, você ganhar. poderia ter ganhado aquela arma Se você entrasse pra jogar COD, você estaria sabendo, entendeu? Que que é, você pode... Tipo, ó, ó, ó, eu vou explicar, eu vou explicar pro Leandro Manda, jogada... Já peguei... Ah, tá, não, não, não eu sei o que, que é, eu já peguei isso uma vez não, Mas não, não, revelou? esse aí é um outro jogador tripla, mano, que era literalmente, era, era a MSMC garantida, entendeu? Só que era um dia só, entendeu? É, velho, dá licença que agora eu vou quitar da partida mesmo, é <risos> já eu velho. O vai tentar dar o um livro também, se não conseguiu, é de plaga, é isso. E olha a arma que matou. É. <risos> ah, pera não, aí você tá me tirando, parceira. Aí você tá me tirando, parceira. Ah, não, aí você não. Aí você não, tá brincando pera, ó que da hora, ó que da hora, mais da hora ainda, <risos> Slow motion oh. agora, oh. Pega um tiro no cara. É o cara do É, então, ó que da hora, ó. Leandro. Cadê, ele? cadê? Ele? cadê ele? Eu, eu tô com a arma aqui, ó. Olha que da hora. Ah não, eu vou te matar, Prego. Eu vou te matar, <risos> mano. Eu vou te matar de vontade. O prego morreu. Morre. Ah, velho, não! Ele vai morrer! Aê! Ah! Eu tô fake! O cara tá feliz, mano! O dominou, tá ligado? Oh yeah baby! <risos> Eu tô foda, moleque! Ele deve estar feliz por pegar ela no chão. Não, mas... Então, é seu um bosta, seu lixo! Você tá feliz? Tô! E agora que você deu respaldo? Ainda tô, eu matei dois atalhos. Ô prego, eu peguei, sabe aqueles Aqueles cross of the match? Não, a cross of the map! a cross of <risos> the map. Já era, já tá no vídeo, já tá no vídeo. Não, Eu tô sun shines out